Fala aí rapaziada tudo de boas. Hoje vim trazer para vocês uma dica top e que realmente funciona, para você que está gozando rápido. Mas não se preocupe, essa dica não envolve nada milagroso, é simplesmente uma técnica comprovada e que funciona, e que é pouco conhecida pelas pessoas. Então peço que você assista a esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante, só quem assistir esse vídeo até o final e seguir tudo ao pé da letra, vai se livrar desse problema miserável. Antes de eu te passar essa dica, eu preciso que você me ajude, deixando o joinha nesse vídeo, e se inscrevendo nesse canal, para que o Youtube recomende esse vídeo para mais homens, que estão sofrendo desse terrível problema, que é gozar rápido. Sem mais enrolação bora para a dica, essa dica você irá aprender, a reconhecer as sensações que surgem antes da ejaculação, e a controlá-las. A grande vantagem desta técnica, é que pode ser feita por você mesmo, não sendo necessária a ajuda de sua parceira. Para isso, deve-se fazer estimulação do pênis através de masturbação ou relação sexual, e quando se sentir que se irá ejacular, deve-se parar e fazer pressão sobre a cabeça do pênis. Primeiro, deve-se colocar o polegar na parte de baixo da cabeça do pênis, por cima do freio, e com o dedo indicador e médio, pressionar por cima do pênis, encerrando a uretra. A pressão deve ser mantida por 3 a 4 segundos, e deve ser ligeiramente incômoda, mas sem causar dor. Esta técnica deve ser repetida, no máximo, 5 vezes seguidas. Outra opção de compressão é apertar na base do pênis. Esta técnica pode ser feita durante a penetração, mas é importante pedir à parceira para que não se mova, evitando estimulação no momento de fazer a compressão. Para obter mais resultados, recomendo que assista a mais um vídeo, que eu vou deixar para você logo abaixo dessa aula. Que é uma técnica pouco falada aqui no Youtube, assim como essa que te passei nesse vídeo, que me ajudou ainda mais, e hoje posso te dizer que estou livre desta praga, que é gozar rápido. Espero ter ajudado. Tchau.